Estamos com o Ricardo Campos e Diogo Correia, eles são os terceiros classificados do Prémio Arquivo.pt 2022. Queria começar por vos perguntar qual é que é a sensação de receber este prémio? É uma sensação ótima, como é óbvio. Uh, acima de tudo, bastante feliz aqui também pelo, pelo Diogo, que é, que é meu aluno no Instituto Politécnico do Mar. Uh, e, e ter tido esta oportunidade de partilhar estes momentos de desenvolvimento com o Diogo é algo que para mim é bastante gratificante enquanto, enquanto professor. Diogo, e quanto ao teu caso, o que é que nos podes dizer sobre este momento? Uh, tal como o professor Ricardo falou, é de enorme felicidade ter recebido este prémio uh, e de assim darem valor ao trabalho que aqui é eu e o professor Ricardo desenvolvemos ao longo de, dos últimos meses. E quanto ao trabalho? O trabalho consiste uh, na arquivação de notícias do, do jornal público uh, dos últimos 10 anos. Um, e em cima de, dessas notícias também fizemos algum, alguns tipos de análise, ou seja, o top de entidades mais faladas uh, no Jornal Público nos, nesses últimos 10 anos, e temos também uma secção especial dedicada ao Covid-19, onde temos apenas as notícias arquivadas sobre um, uh, o Covid-19 uh, e também uma análise de dados sobre essas notícias de, do Covid-19. E pensando no futuro também deste trabalho, o que é que poderá ser a evolução e que, que papel é que este prémio também poderá desempenhar nesse caminho? Acima de tudo, nós quando pensámos o desenvolvimento deste prémio, tem contexto numa unidade curricular que temos no, no, no Politécnico do Mar, foi na expansibilidade de esta solução se poder adaptar a outros meios de comunicação social. Ou seja, os próprios meios de comunicação social poderem criar o seu próprio subarquivo de notícias. Isto foi feito em cima de dados coletados do jornal público. O jornal público tem outra capacidade económica que os meios de comunicação mais locais não, não têm, então nós desenvolvemos um software que está completamente preparado, com pequenas e ligeiras adaptações, para ser adaptado e incorporado por outros meios de comunicação social e, como eu referia, podem fazer este, este subarquivo e, e dar novas funcionalidades aos próprios uh, utilizadores. Então, essa é uma das principais mais-valias deste, deste projeto e é uma das coisas que, de alguma forma, pode engrandecer também aqui o trabalho que o, que o Diogo fez uh, durante este, este percurso. Nesse sentido, e para terminar, o arquivo.pt também poderá dar alguma visibilidade. Esperam então que no futuro possam aparecer projetos noticiosos que possam recorrer a esta solução, é isso? Sim, estamos abertos a, a, a parcerias, foi uma das coisas que eu estimulei sempre o, o Diogo a, a, a fazer. Na verdade, o projeto inicial foi feito inclusive sobre uma versão mais, mais básica do jornal O Mirante, que é um jornal da região de, de, de Santarém, e depois surgiu esta possibilidade de concorrermos ao prémio, eu fui fazendo desafios ao, ao Diogo, o Diogo mostrou sempre estar à, à altura destes desafios. Uma, talvez uma, uma, uma característica distintiva relativamente a outros prémios de anteriores edições do prémio Arquivo.pt é que o... O Diogo, quando iniciou este projeto, era um aluno de um curso técnico profissional. É um jovem, tem 21 anos, só agora é que entrou para o primeiro ano da licenciatura e foi com agrado que eu vi sempre o crescimento dele, então eu estou mesmo super orgulhoso dele e eu acho que ele pode agarrar também este projeto para futuras oportunidades e novos desenvolvimentos que possam, que possam aparecer. Só para terminar, agora sim, Diogo, quanto ao teu futuro, o que é que achas que esta experiência te vai trazer? Que mais valias é que levas contigo? Eu acho que foi, para a idade que eu tenho, foram experiências bastante boas e enriquecedoras não só no meu conhecimento enquanto aluno, mas também a nível profissional, vai-me ajudar também futuramente a estar mais preparado para, para o que pode, pode vir. muito, bem, muito obrigado.